E se você pudesse estudar só que jogando? E para isso, isso está acontecendo hoje dentro do servidor da Craft Sapiens. Vários professores se organizaram para dar aulas dentro do Minecraft. E eu convido você para estudar com a gente. Para isso, acesse nosso Discord.